Que na hora que eu chego, ninguém acha que eu tô sozinho. Isso aqui é o melhor de tudo. Não <risos> tô mesmo. Vocês sabem quem tá aqui?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 Tudo. O pastor de uma igreja na África realizou um milagre assustador na presença de uma multidão de fiéis. Ele estava ocorrendo um culto na igreja Aleluia Mystery International em Josemburgo, África do Sul. O povo estava alegre, mas do lado de fora havia choro e luto. Um membro da igreja estava prestes a ser sepultado no cemitério da cidade, mas havia uma esperança. Eles recorreram ao pastor que naquele dia... O dia já havia feito dezenas de pessoas se levantarem de suas cadeiras de rodas. O que será que ele irá fazer com aquele defunto? O corpo havia acabado de sair da geladeira aonde estava há dois dias e os vermes já haviam começado a ingestão. Dentro e fora do templo as pessoas estão ansiosas para o que ele irá fazer. Se prepare, pois as imagens são fortes. Ele começou a cair muito, e depois começou a cair muito no frio. MAMBEHEREHITAKOTATO Meu Deus, meu Deus, meu Deus. HEI, XALABOSA! VE A ROSA, COM. JESUS! O corpo começou a reagir e parece estar se reanimando. O oxigênio está voltando a penetrar em suas narinas. JESUS! Jesus! Oh, Jesus! Agora é a parte final. Todos estão canalizando energia espiritual com suas mãos erguidas em direção ao cadáver. Sim. Ele ressuscitou defunto ainda está meio perdido e sem entender nada, pois há poucos minutos ele estava queimando no inferno. Ele mal consegue se mover, pois o sangue ainda está duro e os órgãos ainda estão voltando a funcionar aos poucos. Neste momento, eles são encaminhados para o interior do templo e toda a igreja fica abismada ao verem um defunto andando no meio da igreja. Seria isso um milagre? Ou tudo não passa de uma face. Seria esse homem um verdadeiro profeta ou um charlatão? Teria ele superpoderes? Seria ele metade homem e metade deus? Ou quem sabe, seria ele o anticristo? Deixe a sua opinião nos comentários. Na casa abandonada na floresta da Indonésia, um jovem encontrou dois bonecos de barros. Quando ele teve a impressão de ter visto um deles se movendo sozinho, ele começou a filmar. Foi quando acabou registrando fenômenos estarrecedores. Parece que há alguma coisa o aguardando do lado de fora. Certamente é ela que está movendo os bonecos para aterrorizá-lo. E você, o que faria numa situação dessas? No vídeo que se segue, vemos uma jovem tailandesa gravando um vídeo com sua amiga em seu quarto quando eventos paranormais começaram a acontecer. <laughs> hey, what Now that I have Now that I have introduced myself to the Spider <laughs> oh, my oh, my <laughs> <laughs> it's like a, a, a, a Aqui temos mais um vídeo do Poltergar da família Minar, há dezenas de outros vídeos da manifestação do mal vivenciado por esta família e neste dia não foi diferente, dessa vez o suposto fantasma parece brincar com o bebê, movendo o brinquedo que estava na cama e ele parece estar se divertindo muito. Como se o fantasma estivesse dizendo: Assiste seu desenho de boa, Cláudio, que eu brinco com ele. <risos> é <essas> imagens. Oh <risos> O que será que ele viu? Ele olha para o teto como se houvesse alguma coisa mexendo com ele de dentro da passagem de ar. Isso é muito estranho. Seria algo sobrenatural? Ou seria melhor ele chamar a polícia? Opine nos comentários. Há muitos anos um vídeo macabro da Ivete Sangalo se tornou viral. Em um show, ela pareceu estar possuída por algo sombrio. que? Ah, onde estou? Ah, ah, ah. Ivete hoje já zerou. Eu acho que nem eu usaria uma roupa dessa. A Ivete hoje quer me tombar. Vocês sabem quem está aqui? Porque vocês sabem que não é mais a chata da Ivete Sangalo. Quem é que tá aqui? Parecia uma cena de filme de terror. A suspeita é de que um espírito pecaminoso estaria acompanhando a todo momento. E essa teoria foi reforçada após uma forte revelação que ela mesma fez em um podcast com seu amigo. Mas tem alguém ali só para não ser ouvido? Claro que tem. Eu não ando só. Então. o mistério tá aí papi. mas todo mundo né, todo mundo tem um eu não ando só acho que basta você escutar né porque todos nós temos um tem muita energia tem ir, importante né? junto comigo muita energia. é isso, eu digo todos nós né todos nós temos Sim. um e cabe acho que a gente a... a trabalhar em prol disso né selecionando os ambientes que a gente frequenta as pessoas que a gente está do lado e evocando até né? para nos ambientes menos menos Orando, propícios e que vão nos que não nos vão se preparando beneficiar. no caso né se blindando se protegendo eu entro em qualquer canto qualquer lugar eu estou entrando mas o importante é que na hora que eu chego ninguém acha que eu estou sozinha isso é que é o melhor de tudo não tô mesmo Aí ó Que na hora que eu chego ninguém acha que eu tô sozinha Isso é que é o melhor de tudo <risos> Não tô mesmo Não tô mesmo Imagens registradas no Japão parecer apenas um exorcismo, mas a situação foi se agravando e o mal se manifestando de uma forma como nunca antes visto. Tem alguma coisa saindo da boca daquela jovem. O projeto espiral foi crescendo até bater no teto. Foi quando a cabeça de um espírito se revelou. Dentro de sua boca saíram tentáculos negros que envolveram as vítimas. O desespero tomou conta, mas o bruxo exorcista já sabia o que fazer. Nas Filipinas, esse menino estava sozinho gravando um vídeo quando algo se apulsou de seu corpo e o fez fazer algo humanamente impossível. Como ele conseguiu escalar daquela forma? Lembra daquela mulher possuída cujo corpo estava se decompondo mesmo ela ainda estando viva? Veja como ela está agora três meses depois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik saya buat teman-teman yang di sana. 90% do corpo já foi comido de bicho. A bruxa que tenta libertá-la do mal ainda não desistiu e estará junto com ela até o fim. Até o fim mesmo. que eu chego, ninguém acha que eu tô sozinho. Isso aqui é, é o melhor de tudo. <risos> Não tô mesmo. Vocês sabem quem tá aqui?